Agora que você está sentado ou deitado, você pode fechar os olhos e simplesmente se deixar guiar pela minha voz. Para começar, eu te proponho um relaxamento do seu corpo todo. E antes de começar esse relaxamento, eu te proponho três grandes respirações. Eu vou te guiar, você vai inspirar lentamente, e em seguida, expirar lentamente pela boca. Você pode começar, uma grande inspiração pelo nariz, e uma grande expiração pela boca. Mais uma vez, uma grande inspiração pelo nariz. E uma grande expiração pela boca. Uma terceira e última vez, uma grande inspiração pelo nariz. e Uma expiração lenta pela boca. Você pode respirar normalmente. E agora eu proponho que você preste atenção, particularmente, na sua cabeça, no seu rosto. E você pode começar a relaxar o topo da sua cabeça, o seu couro cabeludo. Relaxe a sua testa. Relaxe as suas pálpebras, imagine que as suas pálpebras estão cada vez mais pesadas a cada expiração. Você pode relaxar o seu nariz. Perceber que o ar que você inspira é um pouquinho mais fresco que o ar que você expira. Pode relaxar a parte inferior do seu rosto, seu queixo. Inclusive, você pode abrir um pouquinho a boca, se te ajudar a relaxar. E você, você pode perceber agora que o seu rosto e a sua cabeça estão perfeitamente relaxados. Agora, você pode prestar atenção no seu pescoço. Você pode relaxar o seu pescoço, se livrar de todas as tensões inúteis. Esse relaxamento vai continuar invadindo o seu corpo. E agora, você pode se livrar da tensão nos seus ombros. nos seus braços e nas suas mãos, incluindo cada um dos seus dedos. E você pode perceber agora que os seus membros superiores estão perfeitamente relaxados. Agora, você vai relaxar as suas costas. A cada expiração, você deixa ir embora todas as tensões inúteis das suas costas. Relaxe cada músculo das suas costas, de cima até a parte inferior da sua coluna vertebral. Perceba agora que suas costas estão perfeitamente relaxadas. Agora você pode prestar atenção no seu peito, perceber o ritmo da sua respiração presente no seu peito, você pode relaxar toda essa região do seu tórax, a cada expiração você imagina as tensões inúteis indo embora, deixando lugar a uma sensação de relaxamento. pode relaxar a sua barriga, perceber também a presença da respiração na sua barriga. Relaxe os seus quadris, seu períneo e relaxe os seus músculos glúteos. E agora, você pode perceber o seu busto perfeitamente relaxado. Esse relaxamento vai continuar invadindo o seu corpo. E agora, você vai poder relaxar totalmente as suas coxas. Relaxe cada músculo das suas coxas, seus joelhos, suas panturrilhas e os seus pés até a extremidade de cada dedo. E você pode perceber agora os seus membros inferiores, perfeitamente relaxados. Você pode perceber agora que todo o seu corpo está perfeitamente relaxado. E nesse estado de relaxamento físico e mental, eu quero convidar você a criar na sua mente a imagem da sua criança interior. Como ela é? Talvez para facilitar a criação dessa imagem, você pode se lembrar de uma imagem de você, criança. Como é essa criança? Observe a imagem dessa criança detalhadamente. Como a sua criança interior está vestida? Observe o rosto dela, a maneira dela de andar. Observe essa criança brincando pulando, fazendo o que ela gosta de fazer. Observe a sua criança interior sendo livre de ser somente uma criança. Agora imagine como você é hoje. Crie na sua mente a imagem de você mesmo, hoje, adulto. Sua aparência física. Sua voz. Sua maneira de se vestir. Sua maneira de andar, de falar. Agora eu te convido você, hoje, adulto, a encontrar a sua criança interior, mas antes desse encontro, imagine o lugar onde esse encontro vai acontecer. Imagine todos os detalhes desse lugar, as cores, todos os elementos desse lugar que você pode imaginar. E você pode se ver, se observar, sentado, esperando a sua criança interior chegar. E, de repente, você a vê brincando não muito longe. Você chama a sua criança interior pelo nome, você faz um sinal para que ela se aproxime e você a observa vindo na sua direção. Quando ela chega na sua frente, você não resiste e dá um forte abraço na sua criança interior. Depois desse abraço, vocês começam a conversar. Ou melhor ainda, você escuta o que a sua criança interior tem a te dizer. Ela conta para você o que ela gosta de fazer. Ela fala das brincadeiras que a divertem. Ela conta o que a faz rir. Enquanto ela gosta de brincar, de se divertir. Ela gosta de desenhar, de nadar, de brincar de pique-esconde, de correr. Ela gosta de subir em árvore, pular corda, escutar histórias. Ela também gosta de aprender. Ela tem muita curiosidade de saber mais sobre o mundo. E ela fala que mesmo tendo que ir para a escola, tendo que fazer os deveres de casa, ela sempre encontra tempo para brincar, para rir. Você percebe que aconteça o que acontecer, ela nunca deixa de ser criança. Ela é cheia de curiosidade, de vida, de energia. Você entende que a sua criança interior está cheia de entusiasmo pela vida. Ela é espontânea. Ela ri. Ela chora, ela brinca, ela se machuca, mas ela não deixa nunca de rir, de brincar, de se maravilhar. Depois de alguns minutos de conversa com a sua criança interior, chega a hora dela ir embora. Mais uma vez, você a pega no colo e dá um grande abraço nessa criança interior. Ela finalmente vai embora e você se dá conta do quanto você tinha esquecido dela. Do quanto você foi negligente com a sua criança interior. Você sabe, você sente que ela ainda está ali, presente dentro de você. Essa criança que você acabou de encontrar é você mesmo. Essa vontade de brincar, de rir, de dançar, de escutar histórias. Ainda estão presentes dentro de você. Perceba todas as sensações positivas desse encontro com a sua criança interior. Perceba todo o dinamismo, a energia, a vida que estão presentes dentro de você. Aproveite e saboreie essas sensações agradáveis. Essas sensações agradáveis estão sempre presentes dentro de você. A sua criança interior está sempre presente dentro de você. Você pode reencontrar a sua criança interior, quando você quiser, ou quando você precisar. Eu proponho agora que você abandone essa visualização e que você volte aos pouquinhos aqui e agora. Você pode visualizar o lugar onde você está, Voltar a se reconectar com os barulhos lá de fora. Você pode dar uma grande inspiração pelo nariz. E expirar com força pela boca. Você pode mexer aos pouquinhos os pés, as mãos, os braços. Você pode é ou se espreguiçar. Você já, se você quiser, esse exercício acabou, você pode abrir os olhos quando você quiser.